Você sabe o que é uma pessoa com a mente empreendedora? Você quer saber se você tem essa mente empreendedora? Nesse vídeo eu quero te mostrar. Pessoas que têm uma mente empreendedora são pessoas voltadas para a ação, são pessoas voltadas ali para resultados. Essas pessoas, elas sabem, né, que o seu sucesso só depende delas, não depende de mais ninguém. E nesse vídeo, eu separei aqui sete características importantíssimas de pessoas extremamente empreendedoras. Eu quero passar esse conhecimento aqui para vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês que eu criei um guia de inicialização e-commerce totalmente grátis. Se você não sabe o que é o e-commerce, né, é vender ali através da internet. A gente está em pandemia, eu sempre estou falando aqui nesses vídeos que a gente está em pandemia ainda acabou de sair aí de uma fase vermelha aqui no estado de São Paulo. E a pandemia está cada dia alavancando né, esse mercado. E se você está de fora desse mercado, você não sabe o que está perdendo, né? Então eu criei esse guia de inicialização totalmente grátis, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar, que é totalmente grátis, é puro conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos. Então vamos lá pro o vídeo. A primeira característica é que empreendedor não desiste, ele tem persistência. É, persistência, que eu quero passar para você, empreendedor, ele não desiste, ele fica, persiste, persiste, até aparecer os primeiros resultados. E quando ele desiste ele ele, ele ele pega aquilo ali como uma experiência própria ali, porque no próximo negócio, na próxima atividade que ele vai usar, ele consegue usar, consegue analisar os erros né, que, ele, que ele errou ali no passado e aplicar ali como forma de resultados. Vamos lá para a próxima. A, minha, a segunda característica que eu quero te passar é que empreendedores, mentes empreendedoras, elas têm ali autoconfiança ali, né? Elas têm ali, né? Essa autoconfiança que vem de dentro ali, que ela consegue, né? Por, por isso que ela tem persistência. Quando gera a persistência e a autoconfiança junto ali, conseguem né? gerar a, é, resultados ali acima do esperado ali, né? Então a primeira é persistência e a segunda para você ter autoconfiança, né? Autoconfiança, né? Nunca desistir, sempre ali pensar ali no futuro, porque quando você persiste e tem essa autoconfiança lá, né? Você consegue vencer barreiras. Você tá em cima do muro, você consegue ver é para frente do muro, não ficar só em cima daquele muro lá, você consegue é, gerar resultados acima do esperado. Vamos lá pro próximo a nossa terceira característica é comprometimento mentes empreendedoras são comprometidas né com, com o seu projeto com a sua ideia que ele quer tirar do papel ali vamos supor se você quer abrir é, iniciar um e-commerce eu tenho ali já te dei uma uma, uma ferramenta né esse guia esse guia é totalmente grátis mas quando você tem esse comprometimento, você pega aquela ideia e leva até lá no final. Você não desiste ali no meio do caminho, alinhando ali persistência, autoconfiança e comprometimento. E assim você vai conseguir, né? Você vai conseguir ter essa mente empreendedora que a gente está falando aqui nesse vídeo. Vamos lá para o próximo. A nossa quarta característica é para você sempre manter pessoas, pessoas mais inteligentes que você ali no seu círculo social. para você sempre manter uma boa rede de network ali no seu círculo social. Porque é isso daí que vai agregar, que vai agregar ali no seu mindset e assim você vai é, conseguir, né? Você vai conseguir alavancar cada vez mais ali no seu negócio com conhecimento ali, né? que essas pessoas vão trazer para você. Então, sempre tenha ali uma boa rede de network ali no seu círculo social, profissional ou em qualquer área da sua vida. Vamos lá para o próximo. A quinta característica que eu quero te passar é para você cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental, porque é extremamente importante. Quando você tem aquele cansaço mental, você não produz nada. A produtividade vai por água abaixo. Eu fiz alguns vídeos aqui, eu vou deixar o card aqui em cima para você, onde eu falo Sobre oito hábitos de pessoas altamente produtivas. Que você pode ver ali e aplicar ali na sua jornada matinal semanal. Mensalmente ali para você gerar mais produtividade. Mas é importante. Sempre cuide ali da sua saúde mental e da sua saúde física. Vamos lá para o próximo. A nossa sexta característica é que essas pessoas sempre buscam conhecimento. E logo após elas aplicam esse conhecimento ali. Para ver se esse conhecimento vai agregar ou não ali na, no, na sua mente, no seu negócio ou em qualquer área aí. Então eu quero passar para você, não, acu, não acu, acumule né, conhecimento ali, é, deixe, aprenda as coisas e deixa por, por aprender. Sempre aprenda e aplique logo em seguida, porque é na prática que você. É a prática, tem um ditado que fala, né? É a prática que leva à perfeição. Então sempre busque conhecimento e aplique esse conhecimento logo em seguida. Vamos lá para a nossa última e finalizar o nosso vídeo. Eu deixei essa sétima, né, a sétima característica pra, por último, porque é uma das mais importantes. Quando você pensa em empreender, automaticamente você cria um radar na mente. Quando você cria esse radar na mente, você fica ligado a, no, ligado, né, a novas oportunidades ali é, ao seu redor. Você consegue pensar diferentes. Pessoas com mentes, mente empreendedoras, elas não deixam oportunidades passar. Elas aproveitam ali todas as oportunidades, porque são aquelas coisas mais simples ali que geram. Como Tem um ditado que fala, né? São as coisas simples juntas ali, né? Que geram um resultado grande, um resultado ali é, maior que o esperado. Esse foi um vídeo simples, um vídeo rápido ali que eu queria passar para você, para você é, aplicar aí, né? E formar essa mentalidade empreendedora aí na sua, na sua mente aí no seu mindset ali, né, no seu negócio qualquer área da sua vida profissional, pessoal ali, e gerar, e sempre subir nível após nível eu sempre falo aqui nos vídeos que o que importa é o gráfico de linha que dias, dia após dia está né, subindo aqui e é isso que é importante, se você gostou desse vídeo aí, inscreva no canal eu estou sempre trazendo conteúdos assim pra somar aí no, no, pra somar no seu mindset, na sua mentalidade ali, pra gente tentar vencer, tentar não vamos vencer a procrastinação aí que é, um dos principais, que é um dos principais inimigos aí que afeta, que afeta a nossa produtividade. É isso aí. Gostou? Escreve aí no canal aí. E é só o começo. Tamo junto.